O SCI Zero é o apoio que você precisa para começar a sua empresa de contabilidade. As ferramentas consagradas da SCI Sistemas Contábeis para folha de pagamento, escrita fiscal, contabilidade gestão da empresa contábil e administração de condomínios fazem parte da versão SCI Zero. Isso significa que não será necessário pagar mensalidades, Apenas uma taxa de atualização anual. Acesse sci0.com.br e venha crescer com a gente.